Noi, então... Esse vídeo parece ser bem aleatório, mas na verdade, eu não tô gravando porque eu tô sem o que postar, mas sim porque eu tô com vontade de compartilhar uns pensamentos que eu tô tendo nos dias. Então, sobre aquela atualização do Discord, que adicionou os banners sobre mim, além de tirar com o completo acesso às figurinhas antigas, tem muita coisa injusta por aí. Sim, o que o Discord adicionou é bem legal, da possibilidade de pôr um banner no seu perfil sobre mim me escrever bosta e tudo isso aí. Mas isso seria legal se pelo menos o Discord tivesse um pouquinho mais de consideração. O porquê eu tô falando isso, eu vou Vou focar nesse ponto já já. Só que antes eu quero te explicar umas coisinhas. O Discord Nitro é uma assinatura que você pode comprar no Discord. Mas existem dois tipos de Discord Nitro. O Discord Nitro Classic e o Discord Nitro Super Brabo. Né, Rei? É Discord Nitro Gaming. Na partir daqui eu vou começar a chamar o Discord Nitro Classic apenas de Nitro Clássico. E o Discord Nitro Gaming de Nitro Gaming. Você aí, topa? Topou, né? Tá bom. Qualquer reclamação, reclame aqui. O seguinte, o Nitro Clássico custam uns 5 dólares por mês, e hoje, em reais, está dando uns 24 pila. Já o Nitro Gaming, por ser mais gamer e da hora, entre muitas aspas, custa 10 dólares, ou seja, é o dobro do Nitro Clássico. E 24x2 dá em R$48,00 por mês. Mas os benefícios dos nitros antes da atualização que adicionou os banners e papapá. é no nitro clássico usar qualquer emoji, sendo animado ou não, em qualquer lugar. Nos servidores que te deem permissão pra usar emojis externos. Além de que você pode usar também pra travar o PV daquele seu amigo chato pra cara. Não, brincas. Se é amigo, é amigo. E até mesmo no status que você coloca. Além disso, ele te permite enviar arquivos com limite de até 50 MB. Sendo que pra um membro sem nitro. Esse limite é de 8 mega. Ele também te dá a possibilidade de usar qualquer gif de a girl como foto de perfil. Também quando você decidir iniciar uma transmissão de tela, você pode transmitir em HD com 60 FPS. Além de ter 30% de desconto quando for comprar um server boost pra apoiar o servidor daquele seu outro amigo chato pra caralho. para pros benefícios do Nitro Gaming agora. Já o nosso Nitro Gaming, ele tem os mesmos benefícios do Nitro Clássico. Mas isso acrescentava a possibilidade de comprar figurinhas com um desconto que eu não lembro. E isso nem pra ter no clássico clássico, tá? Dois boosts de graça para você apoiar o servidor daquele seu amigo chato pra caralho do benefício. Ele te dá um emblema ridículo Mentira, olha que rosinha lindo, gente. Além de ter um emblema que o Nitro clássico te daria. Te dá também a capacidade de enviar arquivos não com 50 mega de limite, mas sim 100 mega. E para quem não sabe, o Discord te permite enviar uma mensagem xingando seu amigo no máximo com dois mil caracteres. Já com o Nitro Gaming, você pode escrever uma bíblia com insultos pro seu amigo, tendo um limite de mil caracteres. Além de que, você pode estar em 100 servidores no máximo sem o Nitro Gaming. Já com ele, esse limite sobe para 200. Esses benefícios parecem ser uma delícia, não é? Mas... Mas pensa bem, você gastaria 48 reais por mês pelos benefícios do Nitro Gaming? Gastaria? Grande parte de vocês aqui podem ter dito que não, mas depois que atualizou ficou pior. Hoje, o Discord não piora nos benefícios, e sim, numas paradas que eu vou te explicar agora. Depois que atualizou, o banner animado foi adicionado. Além disso, também temos o fato de que os pacotes de figurinhas que antes nós podíamos comprar sem o Nitro, e tem um certo descontinho que eu mesma disse que não lembrava, tem no Nitro, foram atualizadas, e agora nem comprando, você pode conseguir. Mas sim, elas ficam de graça tendo o nitro. E vocês pensam, ah, é aceitável. Mas é aceitável até vocês saberem que o nitro a qual eles se referem é o nitro gaming. Ou seja, se o nitro clássico não é nitro, o que é, então? E o pior é que pra ter o banner é a mesma coisa. Você tem que ter o nitro pra poder usar. Mas o nitro a qual eles se referem é o nitro gaming. Então, Discord, se precisamos ter o nitro pra ter acesso às segurinhas e ao banner, e esse nitro é o nitro gaming, isso significa que o nitro clássico não é nada pra vocês? Significa que 24 reais por mês não é nada? é né? claro que não é nada, até porque vocês são ricos, mas pô, o cara tá te pagando pra isso, mano. Acaba ficando chato pra quem tem o um Nitro Clássico, porque isso faz eles pensarem assim, ó. Se pra esse Nitro de verdade é Nitro Gaming e uma Clássica só perda de tempo, não tem mais o porquê eu ter essa assinatura. Vou cancelar. Assim, Discord, tu só perde mais pessoas, além de que um cara lá do meu servidor dá uma sugestão muito boa. Você pode usar foto no seu banner a partir do Nitro Clássico quase a mesma coisa que a foto de perfil mas precisa ter o gaming pra usar um banner animado, ou então a sugestão é deixar o banner com foto normal já de graça e o banner animado com o nitro clássico eu sei que o intuito de vocês é incentivar o povo a comprar o nitro gaming e isso é totalmente certo, mas o que vocês fizeram já chega a ser uma tortura tá ligado? se tu adicionou o bagulho adiciona de forma justa, porque imagina se continuar assim, até tapar uma foto de perfil, um nickname que não seja um monte de caracteres aleatórios e outras coisas só com o nitro clássico, depois só com o gaming, aí depois eles criam uma nova fase da assinatura, custando mais de 500 reais por mês, e sobem os benefícios do nitro clássico pra ele se o Discord continuar assim, ele vai ser um tipo de rede social que você precisa pagar pra usar, tá ligado? E minhas pessoas eu vou me despedindo por aqui se você assistiu esse vídeo até agora deve ser porque você gostou, né? se você gostou, dá um like, se inscreve no canal aí, pô, me ajuda muito e bom ritual.